68 anos e uma renda de dois salários mínimos. Este ano ela pagou 700 reais de IPTU e teve que ser parcelado. Tá aqui, ó. Os papelzinhos aqui, tudo aqui dentro. A vista não daria. Não, não tem como, né? E a compra do mês? E os remédios? E a água e a luz? É outro assalto. Agora, pro ano que vem, um imposto mais alto vai ser pesado pra ela. Aplicando o reajuste médio de 14% do IPTU da casa onde mora, na Praça Natal, Zona Sul de São José dos Campos, vai para R$ 800. Para nós, o povão, não tem ajuda nenhuma. Só problema. E uma conta Se você paga mais alta, IPTU, né? a luz é um absurdo. Menina, a luz está aumentando, nem tem como. Aí você vai fazer uma compra, diminui tudo que você tem vontade de comer para pagar essas despesas. É que tem que tirar muita coisa, né? A Câmara de São José dos Campos aprovou ontem a revisão da planta genérica de valores imobiliários, a PGV, o que pode deixar o IPTU mais caro. Segundo a Prefeitura, o aumento será, em média, de 14%. Treze vereadores votaram a favor do projeto. Doutor José Cláudio, do PSDB. Dulce Rita, também do PSDB. Fabião Zagueiro, do Solidariedade. Juvenil Silvério, do PSDB. Júnior da Farmácia do PSL, Lino Bispo do PL, Marcão da Academia do Democratas, Marcelo Garcia do PTB, Milton Vieira filho do Republicanos, Rafael Pascute do PTB, Renato Santiago do PSDB, Roberto Chagas do PL e Roberto do Eleven do PSDB e sete vereadores votaram contra Amélia Naomi do PT. Doutor Elton, do MDB, Fernando Petite, também do MDB, Juliana Fraga, do PT, Tomás Henrique, do Novo, Walter Hayashi, do PSC e Zé Luiz, do PSD. Os vereadores da oposição defendem o congelamento do IPTU 2022 por causa da crise econômica que nós estamos enfrentando. Ainda segundo a oposição, alguns bairros e ruas de São José dos Campos vão ter aumento do IPTU superior aos 14%. A vereadora Amélia Naomi do PT diz que a votação foi muito rápida e não houve tempo para discussão. A planta genérica você faz o comparativo, então você tem o valor do metro quadrado aumentado. Nós temos um caso que eu ontem levantei para os vereadores... e a Câmara... Te... a Comissão de Justiça teria esse poder... de fazer essa adequação e essa atualização mais correta. Por exemplo... o Quinta das Flores... metro quadrado... é 700 e alguma coisa. O Vale... É... o Jardim das Flores... tem o mesmo metro quadrado... 720. Como é que você explica isso? Vá te votar rápido... muito ruim... Que o nosso papel é, é olhar os projetos, discutir com a população, como Segundo este pesquisador de Planejamento Econômico e Desenvolvimento Regional, a arrecadação de impostos é importante para a administração pública fazer melhorias na cidade. Mas, neste momento de crise econômica, o reajuste não é adequado. O que seria, numa situação de pandemia, uma, uma regra de ouro para a administração pública? Se estamos... Todos numa situação difícil, o ideal não seria não aumentar impostos, seria facilitar o pagamento dos impostos para que as empresas pudessem se adequar. Ou eh, se não pode gastar mais, então tem que economizar, cortar custos, cortar despesas. O economista ressaltou ainda que o aumento médio do IPTU de 14% deve ficar acima da inflação do ano. Não é uma despesa a mais. E isso pesa mais. Uma empresa que já está em dificuldade para sobreviver, ainda tem mais uma carga de impostos para pagar a mais, e aí pela, a taxa de São José dos Campos não parece que vai ficar acima, inclusive, da inflação anual. Então, já é um aumento real, porque se, tá, se não está reajustando para, pela inflação, significa é que, é que o imposto está sendo majorado numa proporção real. O presidente da Associação de Moradores do bairro Parque Industrial, na Zona Sul de São José, está indignado com o reajuste. Como a gente é um representante do bairro, a gente senta a dificuldade das pessoas cumprir com seus compromissos que já tem. E o que a gente fez no levantamento é que as, as, as próprias residências não mudou. Por que, que ela tem que ter aumento de IPTU? Ou seja, o certo era a prefeitura congelar por mais um ano e esperar as pessoas voltarem às vidas normais tá, para que pudesse ter esse reajuste. O presidente da Câmara, Robertinho da Padaria, do Cidadania, não votou o projeto. Bom, a gente segue falando sobre esse assunto, até para entender melhor os motivos alegados pela Prefeitura. O André Luiz Rosa tem as informações ao vivo. André, vamos lá então. Qual que é o cálculo para se chegar no novo valor de PTU? É o que os moradores querem saber. Boa tarde para você. Oi, Thalita. Boa tarde para você. Eu já vou repassar direto essa pergunta que você fez para o secretário de Finanças aqui de São José dos Campos, Odilon Gomes Braz Júnior. Secretário, boa tarde. Como que vocês fizeram as análises para chegar a esse aumento médio de 14%? Em ah, primeiro lugar, deixar bem claro que a revisão da planta genérica de valor é um dever do prefeito, previsto na nossa lei orgânica do município. Todo primeiro ano de mandato, o prefeito tem o dever de enviar. E isso nós fizemos. Nós fizemos, então a base, utilizando a base do, das nossas transações imobiliárias. Então, nós tivemos, entre 2017 e 2020, tivemos 25 mil transações imobiliárias em São José. Comparando essas bases, nós concluímos uma valorização na média de 75% dos valores dos imóveis em São José dos Campos. Essa é a nossa base, referência do como fizemos a revisão da planta genérica. Agora, partindo desse raciocínio, seria mais ou menos todo mundo de São José dos Campos vender imóvel, o que não aconteceu. E as pessoas que não venderam imóvel vão ter que pagar mais caro e também não tiveram uma renda Mais alta nesse período E aí como é que fica a situação dessas pessoas? a Média funciona dessa forma né A gente faz O levantamento de tudo o que vendeu Só que os imóveis em São José valorizaram Mesmo que a pessoa não tenha feito A venda do seu imóvel O imóvel dela hoje é De maneira média 75% mais caro do que era Independente dela ter operado Feito a venda ou não era possível, por exemplo, solicitar um congelamento desse ano, pelo menos, esperar a crise, como fez a análise do economista que entrou na reportagem, o próprio morador. Do, da Associação de Moradores da Zona Sul de São José dos Campos, também achava que isso poderia ser uma opção diante dessa crise que a gente vive? Nós tivemos bastante cuidado com isso. Tanto é que usamos redutores sociais para que, veja, se a base aumentou 75% com as alíquotas como elas estavam, iria aumentar 75% e, como você já disse, a nossa média de ajuste será de 14%. Nós utilizamos redutores sociais para impedir que isso acontecesse. Todas, todas as faixas de alíquota de IPTU de São José foram foram reduzidas. Além do mais, nós ampliamos a faixa de isenção, que era de 58 mil reais, para 80 mil reais. Nesse caso, agora 11 mil pessoas, 11 mil imóveis tinham isenção antes. Agora, 13 mil imóveis têm isenção de IPTU. Então, foi tomado bastante cuidado com essa questão. Por exemplo, alguns bairros, tipo Vila Corintinha, a própria Vila Sinhar, vão ter um aumento relativamente alto. E naquelas regiões, eh, os imóveis, na teoria, não valorizaram as pessoas não fizeram vendas, é, nesses casos de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que porventura receberam auxílio emergencial que estão passando por dificuldades, como fica a situação dessas pessoas? Vamos lá. Aí, outras leis têm algumas outras previsões, a própria lei do IPTU. Então, este ano, por exemplo, quem recebeu o auxílio emergencial ficou isento, e tinha um imóvel, ficou isento de IPTU. Também é, foi feita a isenção de juros e multas de, de tributos referente a 2020. Quem está desempregado tem, por outras leis, já a, a possibilidade de solicitar a sua isenção. Então, assim, há outras oportunidades de buscar a isenção. É, a possibilidade de congelamento não, não, não, nem passou assim pela cabeça. Aí seria é, ise, é, renúncia fiscal, o que a lei de responsabilidade fiscal veda. Esse é o nosso entendimento e nós então aplicamos o número, uh, o reajuste da forma mais ponderada possível, levando em consideração toda a situação do nosso país. A prefeitura avalia e essa esse aumento? A gente avalia como uma forma equilibrada de manter as despesas da cidade sem onerar de, sobre, com exagero a nossa população. Tá certo, secretário. Obrigado pela entrevista. Então, essa é a justificativa da prefeitura.